que um contatinho some? E é sempre o mesmo roteiro. Vocês estão de papo, trocando figurinho o um dia inteiro pelo zap, já saíram, já se pegaram. Aí você ouve uma música, vê um meme e manda um... Oi, lembrei de você. Tudo fofo, tudo correndo bem. Aí, do nada, a pessoa para de te responder. Some. Do nada. E tu fica lá sem saber o que desandou e por que tu tá sendo ignorada. É o famoso ghost. Levar um ghosting é horrível e todo mundo sabe. Mas o que quero aqui é tentar entender uma pergunta de ouro. Por que as pessoas dão ghosting? Ó, oh, mas antes disso, se tu és nova por aqui, se inscreve no canal. E aproveita e me conta aqui nos comentários. O que te faria dar um chá de sumiço no crush? O ghosting não é exatamente uma coisa nova. É que antes ele acontecia através de uma carta não respondida ou de um telefonema que ficava sendo esperado eternamente. Quem não lembra disso, né? Mas parece que a era digital deixou o gosto mais evidente. Porque uma carta pode ter sido extraviada. O telefone pode ter tocado bem na hora que você saiu de casa. Mas hoje, que a gente tá o dia inteiro no celular, o tempo todo, o que explica uma mensagem lida e não respondida, por horas, dias, semanas, é o que tá todo mundo tentando entender. O fato de as pessoas estarem sumindo sem dar explicações tem tudo a ver com a era digital. Afinal, a gente está se relacionando mais através das telas. Uma pesquisa do Tinder mostrou que só no Brasil o uso do aplicativo aumentou 400% na pandemia. Ow. I met oh my god, he is so cute. Really, You've never seen them. Só que além da possibilidade de unir pessoas que talvez nunca se cruzassem nas ruas, os apps de relacionamento facilitam o gosto. Isso tem tudo a ver com a internet, porque se a gente morasse na mesma cidade, se encontrasse na mesma padaria, frequentasse a mesma pracinha, você ia ter que olhar para mim e falar, não estou afim. Porque seria impossível a gente não se relacionar num, num universo Minúsculo. Os celulares multiplicaram os encontros entre as pessoas, mas o filósofo Bauman diz que eles tornam também esses encontros breves, superficiais e descartáveis. E essas relações ficaram líquidas. Mas não é líquida como um oceano, não. É como uma poça, sem profundidade, frágeis mesmo. Quer uma amostra de como isso é muito verdade? A gente fez uma pesquisa informal nas redes sociais das Min. E das 122 mulheres que responderam a nossa pesquisa, quase todas já sofreram gosto. Chocamos um total de zero pessoas com essa informação, né, minha gente? Então é mais normal, mais comum numericamente que o homem suma. Não quer dizer que as mulheres não dão os perdidos delas, dão sim. Mas quando a gente pensa numericamente, isso é mais comum com homens. E aí a gente pode pensar, inclusive, nos homens homo não é uma característica da heterossexualidade. Homem, de maneira geral, tem mais dificuldade, e assim, ó, importante, isso não é genético, isso é cultural. Mas na nossa cultura, na nossa estrutura social, homens têm mais dificuldade de lidar com as próprias emoções. Então, da mesma forma que ele não lida com as próprias emoções, ele não está afim de lidar com as minhas. Levar gosto não é legal e pode abalar a nossa autoestima. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa? É que as mulheres também estão dando ghosting. E muito. Daquelas 122 que já sofreram por isso, mais da metade também já sumiram sem dar explicações. E nós perguntamos para elas o porquê do ghosting. Eu vou ler algumas respostas aqui pra vocês. Porque não tinha interesse, nem mais, nem mais energia mais pra continuar tá falando com a pessoa. pessoa. Porque achei alguém mais interessante na balada. Não, não estava mais afim e em um vez, de vez de simplesmente falar pro crush, crush achei assim mais, mais fácil sumir. sumir. Eu esqueci de responder e quando eu já vi, tinha passado mais de duas semanas. Porque sou sagitariana indecisa, me perco quando tenho minhas possibilidades trancadas a uma pessoa só. Até a culpa no signo, as pessoas botam, né minha gente? Mas falar a real que é bom, nada. Tiveram duas justificativas que fizeram a gente aqui nas minas pensar. Uma mulher respondeu que deu gosto em por vingança. E a outra escreveu assim, vê só: e Como eu já, já tinha passado, passado por tantos gostos, eu, eu também poderia, poderia dar alguma, alguma vez, vez. Mesmo, mesmo sabendo que não, não era o mais, mais certo. Será que a gente está reproduzindo um comportamento que criticamos? Sofrendo com gosto num dia, mas no outro dia dando um gosto em alguém? Seria o gosto um novo padrão de término de relacionamento? Então, acho que dá para entender a conveniência do sumiço. Dar um ponto final nos relacionamentos nem sempre é fácil. Por mais breves que eles sejam, requer uma disposição para uma conversa que pode acontecer numa boa ou envolver certa dose de frustração e raiva, tristeza. Eu odeio te magoar. Então por que me magoa? Porque eu sou egoísta. Eu acho que vou ser mais feliz com ela. Tem muita gente que nem gosta de todo esse ritual de despedida. Aí fica mais fácil sumir mesmo, né? Quer dizer, fácil para quem some. Do outro lado, quem espera, fica imaginando se levou um fora, se sei lá a pessoa sofreu um acidente e não consegue acessar o próprio celular. E todo esse mal-entendido pode gerar muita mágoa, que já é quase um efeito colateral desse nosso tempo, né? Em que falta responsabilidade afetiva, mas ela é muito importante, viu? Qual é a minha capacidade de ter respeito por você como pessoa? Para mim, isso é responsabilidade afetiva. Não tem a ver com você se responsabilizar pelo que a pessoa está sentindo, pelo prazer dela, pelo sofrimento dela. Tem a ver com você não fingir que não está vendo o que você está vendo e não deixar de comunicar isso no campo do respeito. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, e com aquele boy ou aquela mina que te deu um perdido. Ah, e se puder, contribua com as minas. A gente faz jornalismo independente. Um cheiro e até a próxima.